Olá, tudo bem com você? Nesta videoaula, a gente vai falar do uso do ponto e vírgula. Antes da gente entrar no assunto, é interessante que a gente saiba que a pontuação é muito importante para a organização dos textos e o esclarecimento das ideias que a gente coloca nesses textos. É através da pontuação que a gente consegue passar para o texto a maneira como a gente fala no nosso dia a dia, transmitindo melhor para quem lê o que a gente quer transmitir, as nossas ideias. Nesse vídeo, a gente vai falar do ponto e vírgula e das suas funções. Bom, o ponto e vírgula ele tem algumas funções diferentes que podem aparecer nos textos. Ele pode separar elementos em listas e dividir frases que já foram divididas com vírgulas. Bom, para esse vídeo, eu trouxe pequenos textos de exemplo. Neles, a gente consegue perceber o uso do ponto e vírgula e compreender melhor como ele aparece nos textos que a gente lê. Bom, o primeiro exemplo é desse texto que você já está vendo aí na tela. O título dele é Cinco lições que as crianças aprenderão com o filme Turma da Mônica Laços. Vamos ler esse pequeno texto e tentar prestar atenção na maneira como o ponto e vírgula aparece, tudo bem? O texto é assim. Ser criança é um processo de autoconhecimento. Ser criança é bom, sentimentos importam. A amizade é uma loucura, laços são para sempre. Bom, esse pequeno texto é uma lista, uma lista que traz para a gente cinco lições que as crianças aprenderão com o filme Turma da Mônica Laços. Se a gente prestar atenção, a gente vai ver que o ponto e vírgula aparece diversas vezes, dividindo os diferentes elementos do texto. Numa primeira parte, a gente lê ser criança é um processo de autoconhecimento. Logo depois, a gente consegue perceber que um ponto e vírgula separa essa frase da próxima frase, que é a seguinte, ser criança é bom. De novo, temos mais um ponto e vírgula. Como a gente já viu nesse vídeo, o ponto e vírgula pode servir para dividir elementos formando uma lista. Bom, um outro exemplo que eu trouxe para esse vídeo é um textinho que fala do filme O Touro Ferdinando. Vamos ler esse texto e prestar atenção também como o ponto e vírgula aparece nele. O texto diz o seguinte: O Touro Ferdinando conta a história de um bovino que prefere cheirar flores a brigar. O touro bonzinho é o personagem principal da animação americana O Touro Ferdinando. O brasileiro Carlos Saldanha foi o diretor do filme Bom, nesse pequeno textinho, a gente consegue descobrir um pouco sobre a história do touro Ferdinando, que ele é um touro, que ele é bonzinho. Você conseguiu perceber a aparição do ponto e vírgula nesse texto? Bom, logo no final do texto, ele aparece para a gente. Nesse caso, ele não aparece separando diferentes itens de uma lista, como no texto anterior que a gente viu mas sim separando duas frases. Nesse caso, ele indica a continuação do assunto, introduzindo outra frase com outro sujeito. O texto está falando sobre o mesmo assunto, o touro Ferdinando, mas, em uma parte da frase, antes do ponto e vírgula, ele fala sobre o filme. Na outra parte, depois do ponto e vírgula, ele fala do diretor do filme, o brasileiro Carlos Saldanha. Percebe? São duas informações diferentes em uma mesma frase. uma parte da frase, a gente descobre que o touro bonzinho é o personagem principal. Na outra, a gente descobre que o brasileiro Carlos Saldanha dirigiu o filme. O ponto e vírgula também aparece, como vimos nesse vídeo, representando essa função. Não só a de dividir elementos em uma lista, mas também a de dividir frases, frases que complementam o conteúdo do texto. Bom, nesse vídeo então, a gente aprendeu a fazer uso do ponto e vírgula. A gente percebeu que os sinais de pontuação ajudam a gente a organizar o texto, a elaborar e transmitir melhor as ideias que a gente quer colocar no texto. Além disso, nesse vídeo, a gente viu que o ponto e vírgula tem diferentes funções, e uma de suas características é que ele muda o tom da frase. Bom, nesse vídeo, a gente viu também que o ponto e vírgula tem a função de ordenar elementos em listas, um atrás do outro e, além disso, dividir frases relacionadas com sujeitos diferentes. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido bem qual a função do ponto e vírgula e quais as diferentes maneiras que ele aparece em um texto. A gente se encontra numa próxima aula. Até lá e bons estudos!